Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar sobre a unidade 1, cultura organizacional, tá? Na disciplina dinâmica organizacional, e eu sou a professora Ketri Passos. Bom, para falar da unidade 1, cultura, a gente precisa tratar sobre alguns tópicos, tá? A gente precisa falar sobre o que é o um gene das empresas, tá? Por que, que a cultura... A, a, especialmente a cultura organizacional, que é o tipo de cultura que nós estamos tratando, ela faz parte do DNA das empresas. Segundo, nós vamos falar sobre o conceito ou os conceitos que a literatura trazem sobre dinâmica, sobre cultura organizacional, desculpa, modelos de organizações. Vamos falar sobre o caso da Walt Disney, né? Porque que ela é considerada um case de sucesso e é considerada uma das organizações que mantém a cultura organizacional, né? E faz questão de manter as pessoas certas no lugar certo. Depois nós vamos ver as características da cultura organizacional. Pessoas e empresas em sintonia. A socialização. Elementos da cultura organizacional. Considerações finais. E passar para vocês aí algumas referências. Beleza? Então... Essa disciplina, ela está dividida em quatro unidades, tá? Na unidade 1, um, cultura. Na unidade 2, a gente vai tratar sobre comunicação. Na unidade 3, sobre gestão de competências. E na unidade 4, trataremos sobre empreendedorismo, tá? Qual que é o objetivo geral da unidade 1 um, que nós abordaremos nesse vídeo? Cultura organizacional. Então, o objetivo geral é definir o conceito de cultura organizacional, identificando as suas principais características, elementos e funções individuais nas organizações. Para isso, serão desenvolvidos objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos? Ou seja, o que a gente espera que vocês aprendam, aprendam, né, fazendo a leitura do livro. Tá? Primeiro, que vocês identifiquem a influência da cultura organizacional no ambiente de trabalho, porque vocês que já atuam em bibliotecas, ou já trabalham em empresas, ou pretendem trabalhar futuramente em uma unidade de informação, vocês vão perceber que a cultura, ela influencia no modus operandi de uma organização, tanto positivamente quanto negativamente. Tá? Segunda coisa, a gente precisa que vocês observem os elementos que fazem parte da cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura ela é algo que ela é implícito dentro das organizações. Né? Quando a gente vai pleitear uma vaga numa biblioteca, por exemplo, não está escrito na testa das pessoas a nossa cultura organizacional é XYZ. A gente só descobre. Isso não está escrito em nenhum manual, em nenhum procedimento, nada. A gente só descobre quando a gente faz parte... Da organização tá e isso acontece dentro de uma biblioteca. Tudo que eu falar, gente, empresa pode traduzir para empresa barra organização, barra biblioteca, barra unidade de informação, tá? Porque uma unidade de informação, uma biblioteca, ela, ela tem todas as características que uma empresa e uma organização tem. Algumas, inclusive, visam lucro de instituições de ensino particulares e outras não visam lucro, tá? E o terceiro objetivo aí que a gente pretende com essa disciplina é verificar os aspectos da cultura organizacional que contribuem para reforçar comportamentos persistentes e coordenados no trabalho, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem e fiquem atentos aí a essa videoaula. Bom... Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Seguinte, pessoal. Por que que a cultura, ela é o gene das empresas, tá? Bom. Quando a gente fala sobre cultura, automaticamente a gente pensa em crenças, em ideologias, em leis, em rituais diários de uma sociedade. Cada país ou nação, ele vai possuir um conjunto de hábitos, costumes, códigos de conduta, tradições, objetivos que são repassados e impostos às gerações mais velhas às mais novas. E esse contexto, pessoal, ele também se aplica às organizações, tá? pois nelas que as pessoas passam a maior parte do seu tempo obedecendo as ordens, realizando atividades, desenvolvendo sua carreira e se sentindo úteis, né? Não é à toa que muitos especialistas e pessoas falam que a gente tem que fazer o que a gente gosta porque a gente vai passar a maior parte do tempo no trabalho com os colegas de trabalho, né? Algumas pessoas até passam mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que com a própria família, né? Então a gente pode dizer que a cultura né, organizacional é o gene das empresas. E a gente vai saber por quê nessa videoaula. Bom, primeiro, qual é o conceito de cultura organizacional? Se eu perguntasse para vocês, me diga aí, me dê um conceito de cultura organizacional. Tá? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de uma cultura muito específica, tá? que é a cultura das organizações. O que vocês diriam? O que vocês entendem é, por conceito de cultura organizacional? Então, é... a literatura aponta dois, vários conceitos, né? E eu vou, vou falar sobre eles nessa videoaula, mas eu vou destacar dois inicialmente. Cultura organizacional é um sistema de valores, tá? Vou até usar aqui um destaquezinho aqui com laser, ó. É um sistema de valores... Compartilhados que definem o comportamento das pessoas em uma organização. Olha que interessante, né? Então, um sistema de valores compartilhados que define o comportamento das pessoas em uma organização. Isso é muito bom, ou pode ser muito perigoso também, né? Se o comportamento das pessoas forem ruins, né? Todo ser humano, a proporção que cresce, vai internalizando e acumulando costumes e padrões de comportamento por meio do processo de educação e socialização. Então, é importante a gente ter consciência disso para entender o conceito de cultura organizacional. tá? Bom, dentro desse conceito de cultura organizacional, existem diferentes tipos de modelos de organizações, tá? Então, o Morgan 2022, ele manifesta que, se a gente examinar aí o conceito japonês de trabalho e as relações entre os empregados e as suas organizações, a gente vai ver que eles, o modo oriental ou japonês é completamente diferente do modelo ocidental, tá? Então, no Japão, os empregados veem a organização como uma extensão da sua família, tá? Então, eles, têm, eles, eles buscam dentro da própria cultura das empresas japonesas um espírito de colaboração, ajuda mútua, prevalece e existe aí uma relação de interdependência entre as pessoas. Por que isso? Porque os japoneses, que são muito inteligentes e sábios, já entenderam, né? que a, a grande maioria das pessoas passa muito tempo dentro das empresas e que a cultura é um elemento muito importante para o sucesso das organizações e que ela precisa ser devidamente gerenciada. Então, de acordo com Wagner e Hollenbeck, a gente pode dizer que a cultura organizacional é uma maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a participação na organização que mantém os seus membros unidos e influencia o que pensam sobre si mesmos e o seu trabalho. Então, vejam que interessante esse conceito de Wagner e Hollenbeck. Então, eles ainda citam que a cultura corporativa possui quatro funções básicas. Né? Então, a cultura serve para quê? Para dar aos membros de uma organização uma, uma identidade contribuindo com o sentimento de ter um propósito em comum, facilita o compromisso coletivo, fomentando o sólido engajamento entre os indivíduos, promove aí uma estabilidade, incentivando a permanente integração e cooperação entre os colaboradores e, por último, molda o comportamento das pessoas ao ajudar os membros a dar sentido aos seus ambientes, servindo como fonte de significado comum para explicar acontecimentos. Então, percebam que, se dentro de uma organização eu não tiver uma cultura né, muito bem gerenciada e definida, eu posso correr o risco de que as pessoas trabalhem individualmente, isoladamente, para objetivos individuais. Isso é muito ruim para a organização, né? porque se cada um fizer exatamente aquilo que quer e só o básico, né, só aquilo que ele acha que é importante e relevante, a organização não cresce, a organização não evolui, tá? Então, o nosso conhecido que é a Venato, não sei se vocês já ouviram falar dele em alguma disciplina de gestão, se não ouviram, prazer, esse é o que é a Venato, o guru da área da gestão e da administração, vocês vão ouvir falar muito dele ainda, ou já devem ter ouvido falar, ele comenta que é muito importante que os gestores revejam as normas, os valores, os modos de, de pensar, todos esses elementos que, de alguma forma, vão influenciar negativamente uma empresa, tá? Porque, às vezes, eu crio uma norma que aquilo pode gerar uma, um aspecto negativo, tá? Então, nesse processo aí, cabe o engajamento dos líderes no sentido de resolver problemas de ordem tanto individual, quanto grupal, quanto estrutural, tá? E eu cito um exemplo para vocês, não foi o que a Venato que trouxe, mas o caso da Ambev. Acho que vocês leram é, no livro de Ambientes e Serviços de Informação, é, tinha um casezinho, estudo de caso, contando sobre o caso da Ambev. Não sei se vocês se lembram, mas se vocês não lembram, eu vou retomar para vocês. A Ambev é uma empresa que, há alguns anos atrás, ela criou uma cultura de competitividade, competição. Então a gente tinha os vendedores que tinham que cumprir metas de vendas e etc e tal, as equipes de venda que eram incentivadas de uma maneira que eu posso considerar não tão positiva, assim, tá? Porque que não era tão positiva? Eles premiavam as pessoas que conseguiam cumprir as metas e penalizavam as pessoas que não conseguiam cumprir as metas. Então essa penalidade é, acontecia de forma de prendas e micos que alguns colaboradores tinham que pagar. Então, tinha que se fantasiar, fazer alguma dancinha ridícula, alguma coisa assim desse gênero. Isso começou a causar um mal-estar dentro das equipes é, da Ubev, tá? Então, ele, quando a alta gestão percebeu que isso estava começando a gerar não só uma cultura é, negativa, como processos, né? processos na justiça, processos de assédio moral... Processo de humilhação, enfim. Aí eles trocaram a gestão da empresa e passaram a adotar uma cultura mais colaborativa, mais proativa, mais compartilhada, tá? Então, as prendas e as pegadinhas passaram a não fazer mais parte da, do, do rito da empresa, tá? Então, o que a Venato ele informa que, a cultura organizacional, ela não é algo palpável, tá? Não está escrito em nenhum papel, em nenhum documento. Então, é, não sendo percebida em si mesma, mas sim por intermédio de seus efeitos e consequências, tá? Por isso que é muito difícil para as pessoas anteverem a cultura de uma organização sem antes conseguir fazer parte dela. Então... O que a Venato lhe propõe aqui é um iceberg da cultura organizacional. né? Ele faz uma analogia, dizendo que a ponta é o que a gente consegue identificar, que são os aspectos formais e abertos, como, por exemplo, a estrutura organizacional, os títulos e descrições de cargos, objetivos organizacionais e estratégias, as políticas e diretrizes de diretriz pessoal, os métodos e procedimentos de trabalho as medidas de produtividade e as medidas financeiras. Então esses componentes aqui, pessoal, são componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e de tarefas cotidianas. Já esses esses aspectos informais e ocultos, eles são é, a base do iceberg, porque a gente não consegue visualizar, que seriam os componentes invisíveis e ocultos, afetivos, emocionais orientados aí por aspectos sociais e psicológicos, como, por exemplo, padrões de influenciação e de poder que às vezes têm dentro das empresas, percepção e atitude das pessoas, sentimentos e normas grupais, valores e expectativas, padrões de interações formais e relações afetivas, tá? Então... O que a Venato, ele visualiza aí a cultura organizacional é, como um iceberg, né? Então, ele fala, né, que a parte de cima aqui revela, né, alguns é, aspectos visíveis e superficiais e aguarda, ou seja, a parte submersa os aspectos invisíveis e profundos, tá? Além disso, o que a Venato, ele explica... Que a cultura organizacional, ela apresenta várias camadas, tá? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Como se fosse uma espécie de cebola. Cebola não tem várias camadas? Então, essas camadas, elas possuem diferentes níveis de profundidade e arraigamento. Então, quanto mais profunda a camada, maior é a dificuldade de transformar essa cultura, tá? Então, qual que é a primeira camada? A camada superficial, lá, a casquinha da cebola. São os artefatos. Seria a tecnologia, prédios e instalações e produtos e serviços. Essa camada é mais fácil de a gente modificar. A segunda camada são os padrões de comportamento. São as tarefas, processos de trabalho, normas, regulamentos. A terceira camada é um pouco mais complicada. Que seriam os valores e crenças, o que as pessoas dizem ou fazem cotidianamente, as filosofias, as estratégias e objetivos. E a quarta e última camada é o miolo da cebola, o mais difícil de ser gerenciado. São as pressuposições básicas, são crenças inconscientes dos colaboradores, são as percepções e sentimentos, são a concepção da própria natureza humana e pressuposições predominantes dentro de uma empresa, tá? Já o Schein, ele aponta como ocorre a dinâmica organizacional a partir de três níveis de cultura, dividir em três. Então ele defende aqui, no caso, que a cultura, ela é profunda e se for vista como um fenômeno superficial, como algo que não é relevante, que não merece aí não carece de preocupação, é, não vai ser possível mudá-la, tá? Então, se a empresa não tiver um foco específico em cultura, certamente as pessoas irão se frustrar, tá? Não sei se vocês observam, mas geralmente empresas familiares, eles têm essa dificuldade de gerenciar a cultura, né? Empresas familiares pequenas, microempresas, enfim. Então, a gente precisa se atentar a esses aspectos aí da cultura e dos níveis de cultura organizacional. Então, o que, que o Schein considera como nível 1? Um? Os artefatos, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, quando se está inserido em uma organização. O nível 2 já seriam os valores, onde se pretende encontrar uma tipologia para questões que a empresa estimula como importantes para todos. O nível 3 seriam os pressupostos básicos fundamentais, em que se precisa pensar para entender a organização ao longo de sua história, como foram construindo seus valores e crenças. Bom, é... Shermerhorn, Hunt e Osborne, em 1999, eles também trazem três importantes níveis de análise da cultura das empresas. Então, percebam que a literatura aí trouxe vários modelos é, de cultura organizacional, né? Para poder tentar entender e gerenciar melhor esse fenômeno. Então, para esses autores, são três níveis. No primeiro nível, relaciona-se com a cultura observável, são os métodos que o grupo criou e que ensina para os novos membros. No nível 2, mostra que os valores compartilhados podem desempenhar um papel importante na ligação entre as pessoas e podem ser aí um poderoso mecanismo de motivação para os membros dessa cultura. E o terceiro nível seriam as suposições comuns ou as verdades implícitas que o conjunto dos membros da corporação compartilha em decorrência de uma experiência conjunta. Bom, pessoal, outro aspecto importante que trata da questão da cultura organizacional é o caso da Walt Disney, tá? Por quê? Porque a Walt Disney é considerada um dos grandes cases de sucesso de gestão, Tá? De, de uma organização de sucesso. Então, a Walt Disney ela já vem percebido há um, várias décadas que gerenciar a cultura organizacional é fundamental. Né? O poderíamos dizer é uma situação é uma condição sine qua non para o sucesso da Disney. Né? Então, vários autores da área da gestão da administração vêm tentando entender e o que que a Disney tem, né? Para ser tão famosa, tão poderosa e para continuar ainda sendo uma empresa aí de renome e sucesso global. Então, uh, o primeiro aspecto que a gente deve observar é que os, os grandes gestores e CEOs né, da Disney, eles deixam muito claro que um dos sucessos e segredos da Disney é que as pessoas elas precisam estar no lugar certo. tá Então, eles não aceitam nenhum colaborador ou funcionário que não esteja de acordo com as políticas e diretrizes da Disney, especialmente com a cultura organizacional da Disney. Inclusive, eles até citam né, que é, a Disney tem como missão fazer as pessoas felizes. Então, eles têm todo um modus operandi, aí, um modelo de gestão aí, que ainda continua sendo curioso aí, por grande maioria dos empresários do mundo inteiro. Então, essa enorme e complexa organização, ela tem mais de 60 mil funcionários e tem princípios que são seguidos à risca por todos os que trabalham nela, tá? Então, ele cita vários exemplos de situações que ocorrem na Disney. Por exemplo, eles comentam que se a pessoa não está disposta a sorrir, ela não deve trabalhar num parque de diversões, né? Porque se o objetivo da Disney é fazer as pessoas felizes, as pessoas que trabalham nela elas também têm que estar felizes e satisfeitas, né? E um funcionário feliz é um funcionário aquele que entende o propósito, que está alinhado ao propósito daquela organização. E esse caso da Disney também se aplica ao contexto das bibliotecas, né, gente? Se a gente tem, trabalha com uma equipe de pessoas que não estão motivadas, não estão felizes, não entendem o propósito, o sentido delas estarem ali, com certeza isso vai impactar aí na percepção da qualidade de serviço e na cultura organizacional, tá? E eles comentam também que todos os funcionários, desde o mais alto escalão ao mais baixo escalão, todos são motivados a cuidar das instalações do parque. Inclusive, eles até citam que o próprio CEO da empresa é um que, quando ele vê algum lixinho, é, no chão ou alguma coisa errada, ele mesmo faz questão de juntar e colocar na lixeira. Então, todos são motivados a cuidar do parque, das instalações, como se fosse a casa deles, tá? Bom, em relação às características que a cultura organizacional possui, tá? De acordo com o que a Venato, a cultura organizacional transmite os padrões de comportamento das pessoas e é transferida de geração para a geração. Mas afinal de contas, o que caracteriza uma cultura organizacional? A gente pode considerar que são os atributos e os estilos. O que a Venato ele oferece uma análise aí de seis atributos. Quais são os atributos aí de uma cultura organizacional? Bom, é, o atributo um, regularidade nos comportamentos observados, ou seja, a gente precisa ter uma linguagem comum, terminologias próprias e rituais. Outro é, atributo são as normas. Ou seja, a gente precisa ter para padronizar e criar uma cultura, criar orientações sobre a maneira de fazer as coisas, tá? Eu não sei se vocês aqui já trabalham em empresas, mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente é recém-contratado numa empresa é receber um manualzinho, normas né, é, da empresa, para poder entender qual que é a conduta que o funcionário tem que ter, qual é a vestimenta, algumas empresas exigem o uso de uniforme, não é possível utilizar determinados tipos de calçados, sapatos, né? Eu não posso, por exemplo, de regata, de chinelo para a empresa, então tudo isso tem que estar ali incluído dentro das normas para que o funcionário ele entenda aí o modus operante daquela organização. Outro atributo são os valores dominantes, que são importantes, porque fazem parte dos princípios que a empresa possui e espera que os colaboradores compartilhem. Outra questão é a filosofia. Políticas da organização que determinam a maneira de tratar os funcionários e os clientes. Né? Eu não posso tratar aí o funcionário. O... Além do funcionário, eu também não posso tratar o cliente de qualquer maneira. Né? Regras seriam os preceitos que condicionam o comportamento das pessoas. Determinadas regras, né? scripts, de como eu vou atender o cliente, de como eu vou atender uma ligação, tudo isso... Faz parte da cultura organizacional. E, por último e não menos importante, o clima organizacional. Ou seja, qual a percepção aí que os empregados têm pelo local físico? Bem, para facilitar aí o entendimento desses atributos, o que a Venato ele adotou uma escala de estilos de cultura, que variam aí em um, dois, três e quatro elementos que é o tradicional, o autocrático, o participativo e o democrático. Então, cada um desses estilos aí tem um perfil baseado em quatro variáveis, tá? Esses perfis, eles são baseados, esses estilos, em relação à forma de, de processo decisório, ou seja, como eles devem tomar decisão, ao sistema de comunicação, ou seja, como eles se comunicam, a forma de relacionamento interpessoal, como, como eles se relacionam entre si e há um sistema de recompensas e punições, tá? Às vezes isso não está muito implícito, mas tá, não está muito explícito, desculpa, mas isso às vezes está implícito dentro das organizações, né? Ah, não cumpriu a meta, ah, vai poder chegar mais tarde na semana que vem. Ah, não cumpriu a meta, ah, vamos dar uma semana de férias aí para pessoal. Então, isso tudo faz parte da cultura organizacional. Bom, o primeiro atributo, né, o primeiro atributo é as características gerais de cada é, perfil, tá? Quais são as características gerais aí de cada perfil? É, bem, em relação ao perfil autoritário coercitivo, quais são as características dele? Trata-se de um sistema administrativo autocrático, forte, coercitivo, altamente arbitrário, que controla rigidamente tudo que ocorre dentro da organização. Tá? Esse é um estilo de perfil aí de, um, de de uma cultura organizacional de uma empresa. Por essas características, vocês conseguem identificar algum tipo de empresa? Que seja assim? Os militares, né, gente? Eles funcionam nesse sistema autoritário e coercitivo. É o sistema mais duro e fechado e é encontrado em indústrias que utilizam mão de obra intensiva, tecnologia rudimentar, também empresas de construção civil ou áreas de produção. Outro tipo de perfil, pessoal, é o autoritário benevolente. Tá? Ele é mau, mas ele não é tão mau assim. Trata-se de um sistema mais condescendente e menos rígido que o anterior, mas ele ainda é rígido. E é encontrado em empresas industriais que utilizam a tecnologia apurada e mão de obra mais especializada. Já o perfil consultivo... Ele é um sistema que pende mais para o lado participativo do que para o lado autocrático e impositivo e representa aí certo abrandamento da arbitrariedade organizacional. Ele é encontrado especialmente em empresas de serviços, como bancos e financeiras, e em certas áreas administrativas de empresas industriais mais avançadas. Já o sistema participativo é o mais levinho de todos, é o sistema democrático e aberto. Ele é encontrado especialmente em empresas de propaganda, de consultoria ou que utilizam tecnologia sofisticada e pessoal extremamente especializado e capacitado. A Google, dizem aí as boas línguas, que trata-se de um sistema de gestão é que tem uma cultura, um perfil participativo. Agora, em relação ao tipo de processo decisório que cada um desses perfis tem, tá? O processo decisório de um perfil autoritário e coercitivo, ele é totalmente centralizado na cúpula da organização. Quem manda é a auto-organização e ninguém pode dar pitaco. No tipo de perfil autoritário e benevolente, o processo de tomada de decisão, ele é centralizado na cúpula, mas aí é permitido aí uma delegação, uma certa delegação quanto a algumas decisões de pequeno porte e de caráter rotineiro e repetitivo, mais sujeitas à aprovação posterior, prevalecendo um aspecto centralizador. O consultivo, perfil consultivo, é do tipo consultivo e participativo. A opinião das pessoas é considerada na definição das políticas e diretrizes da organização. E certas decisões específicas são delegadas e posteriormente submetidas à aprovação. Já no tipo de perfil participativo, as decisões são totalmente delegadas para a base. Apenas em casos de emergência é que a cúpula assume decisivamente, mas sujeitando-se à ratificação explícita dos grupos envolvidos. Então, as pessoas realmente elas participam, elas dão ideias, elas dão sugestões, por isso que é considerado participativo. Em relação aos sistemas de comunicação... A forma como as pessoas se comunicam. No autoritário, a forma de comunicação é precária. As comunicações ocorrem verticalmente, de cima para baixo, carregando exclusivamente ordens. As pessoas não são solicitadas a gerar informação. Às vezes você nem conhece o chefe, nunca viu, só está acostumado a conversar com o gerente. Num sistema autoritário e benevolente, ele é relativamente... O sistema de comunicação é precário, prevalece comunicações verticais, né, ou seja, de cima para baixo, e descendentes, embora a cúpula se oriente em comunicações ascendentes vindas da base. No sistema consultivo, no perfil consultivo, provê comunicações verticais, descendentes, mas também ascendentes, bem como comunicações laterais entre os pares. Sistemas internos de comunicação servem para facilitar o fluxo. Então, tem um pouco mais de liberdade, pode mandar um e-mail para o chefe... Para o meu gerente, né? Para poder trocar informações e ideias Já o sistema participativo As comunicações fluem em todos os sentidos E a organização faz investimentos em sistemas de informação Pois são básicos aí para a sua flexibilidade e eficiência, tá? No caso da Google, dizem as boas línguas também Eu falo brincando que dizem as boas línguas porque Uma coisa é fazer parte da empresa Outra coisa é o que a literatura fala a respeito, né? mas dizem aí as boas línguas, que dentro da Google aí, qualquer colaborador pode conversar com o Larry, Larry Page ou Sergey Brin, desculpa, eu troquei o nome deles, Larry Page e Sergey Brin, que são os fundadores da Google, podem trocar uma ideia, tomar um café com eles, independente do nível hierárquico. E, então, isso é um sistema, um perfil aí mais participativo. Em relação à forma como as, as pessoas se relacionam dentro dessa... Organização, né? Se for um modelo aí um perfil autoritário, é, o relacionamento interpessoal ele é considerado prejudicial ao bom trabalho. A cúpula vê com extrema desconfiança as conversas informais entre as pessoas e procura inibi las ao máximo, né? No sistema autoritário benevolente, a organização tolera que as pessoas se relacionem entre si, um clima de condescendência relativa, mas a interação humana ainda é pequena e a organização informal ela é incipiente. Já no, já no perfil consultivo, a confiança é depositada nas pessoas relativamente elevada, embora não completa e definitiva, criam-se condições aí relativas. E no sistema participativo, o trabalho é realizado em equipes e em grupos espontâneos para incentivar o relacionamento entre as pessoas e a confiança mútua entre elas. A... Ah. O último tipo né, de atributo são os sistemas de recompensas e punições. No autoritivo coercitivo, há ênfase nas punições e medidas disciplinares, gerando um ambiente de temor e desconfiança. Novamente, o exemplo dos militares. né? Autoritário e benevolente. Ainda há ênfase nas punições e medidas disciplinares, mas com menor arbitrariedade. Algumas recompensas materiais e salariais são oferecidas. No sistema consultivo, ênfase nas recompensas materiais e simbólicas, embora eventualmente ocorram punições e castigos. Já no sistema participativo, a forte ênfase nas recompensas, notadamente as simbólicas e sociais, embora não sejam omitidas as recompensas salariais e materiais, raramente ocorrem punições que são sempre decididas e definidas pelas equipes envolvidas. Ainda. Em relação às características da cultura organizacional, o Robbins, 2010, 2010, afirma que muitas práticas de recursos humanos reforçam aí a cultura organizacional. Além do sistema de recompensas, as práticas de seleção de colaboradores, as ações dos dirigentes e os métodos de socialização são forças que cumprem um papel importante na manutenção da cultura. Bom, outro aspecto que é importante a ser considerado na cultura organizacional, é fazer com que as pessoas e as empresas hajam em sintonia, né? Porque quem não quer trabalhar num lugar em que as pessoas se respeitam, né? Em que um pode ajudar o outro, né? em que há uma colaboração, há uma ajuda, né? Um, um companheirismo. Então, é, em todo o processo seletivo, quando o pessoal do RH... Ou você, enquanto futuro bibliotecário, gestor da informação, diretor de uma biblioteca, você vai buscar identificar e contratar pessoas é, que tenham aí conhecimentos e habilidades e capacidades para ocupar o cargo vago com desenvoltura. né? Então, eles geralmente vão filtrar ah, os candidatos buscando um indivíduo que mais se ajusta ao que é esperado pela organização. Né? Então, assim, por mais maravilhosa que seja a pessoa, por exemplo, ah, tem mestrado, doutorado na Harvard, mas é uma pessoa que não se comunica, que tem dificuldade, que é extremamente tímida, que não gosta de trabalhar em grupo, por mais que ela tenha aí um alto nível aí, né, de, de, de educação, nem sempre ela é o perfil mais ideal para o tipo de organização, que eu trabalho, né, ou, ou o tipo de perfil que eu estou buscando, inclusive, é, essa é uma das características da gestão da Disney, eles falam que o objetivo é encontrar pessoas que estejam dispostas a incorporar a cultura da organização em suas vidas, né, então, não que a pessoa tenha que, né, doar a alma para a Disney, mas que elas precisam estar satisfeitas e elas precisam é, aceitar aquela cultura, né? Para que as coisas funcionem. Então, existe aí uma tentativa de prever a sintonia entre os valores corporativos e a dos indivíduos, pois caso não se haja esse alinhamento, o próprio cidadão tende a se retirar voluntariamente desse processo, né? Então, não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem em um lugar que vocês não se sentem bem-vindos, não se sentem acolhidos, então, realmente aquilo não faz sentido para mim não não não aquela cultura não faz parte do que eu acredito então é, é a melhor da, da, das situações é se retirar mesmo e não fazer mais parte dessa organização tá então a gente vê que as ações dos dirigentes o que dizem a maneira como se comportam aí vão estabelecer normas aí que se difundem pela instituição geralmente é o topo ali que define como que vai funcionar essa cultura organizacional. Se nós temos pessoas bem preparadas, bem capacitadas, bem capacitadas, essa cultura tende a ser positiva. Agora, se nós temos pessoas não tão capacitadas assim, elas podem, sim, levar para uma cultura não muito bacana, tá? O Robbins, ele defende que para alcançar esse ponto de comprometimento, os funcionários precisam estar totalmente instruídos no que se refere à cultura organizacional. E, para tanto, é essencial ajudá-los a se adaptarem, tá? Então, esse processo de adaptação é chamado de socialização. No caso aqui, pessoal, essa fotinho é do Bob Chapek, que ele é o atual CEO da o Disney. Então, eles comentam que as pessoas que desejam pleitear uma vaga para trabalhar no parque da Disney, seja para limpeza ou para outra função, elas são convidadas a irem para um auditório, uma sala de cinema e assistirem um vídeo. Esse vídeo passa a, as políticas, normas, instruções, diretrizes da empresa. Ou seja, traz alguns aspectos da cultura. E eles falam no final do vídeo que se alguém não concorda com o que foi exposto ali no material, que essa pessoa... é simplesmente pode se levantar e se retirar da sala sem dar justificação, sem precisar explicar nada. E eles comentam que, às vezes, é normal. É, até teve uma situação que eles comentam que a sala estava cheia, quatro pessoas levantaram e se retiraram da sala. E está tudo bem, porque para elas aquilo não faz sentido. Então, eles preferem que as pessoas que não estejam adeptas à cultura organizacional da Disney, que se retirem né, do parque Disney, que se retirem e que não façam parte da sua equipe. E isso faz sentido, né, gente? Aquelas é não vão agir ali em harmonia com a cultura daquela organização. Bom, o que é a socialização, né? E por que, que esse processo de socialização ele é importante para a cultura organizacional? Então, de acordo com o Robbins, a parte mais desafiadora é a socialização. Ou seja, é o momento da entrada do empregado na empresa quando ele deve ser lapidado de acordo com os comportamentos corporativos requeridos. Isso não está escrito assim, bom, agora eu vou lapidar você, né? Mas isso acontece de forma muito sutil, tá? Então, depois disso... Basta mantê-los ali durante toda a sua carreira a fim de sustentar a cultura organizacional. Então, o Robbins, ele comenta que para promover essa socialização é necessário três estágios. A pré-chegada, o encontro e a metamorfose. Tá? E esses, essas três etapas, esses três estágios, ele tem como resultado aumentar a produtividade, o comprometimento... E diminuir aí a rotatividade dos funcionários, tá? Porque também é um tempo, né, gente? Que a gente gasta ali treinando, capacitando o um funcionário. Bom, na pré-chegada, né? Refere-se ao aprendizado adquirido pelo novo membro antes dele se juntar à organização. O um encontro. O empregado vê o que a empresa é de verdade e confronta as possibilidades de divergência é ante aí as expectativas e a realidade, tá? E, pessoal, é... é entre... Desculpa, voltando aqui. Na metamorfose, o colaborador domina as habilidades necessárias para o trabalho, desempenha com isso os papéis que lhes cabem e faz os devidos ajustes para se adaptar aos valores e as normas do grupo, né, A metamorfose, porque ele está ali se transformando, né, vendo, incluindo ali, é, inserindo aquela cultura ao dia-a-dia -dia dele, né, ao modelo mental do funcionário. É muito importante, pessoal, que... A empresa, ela incorpora os valores, as normas e os padrões de comportamento dos funcionários por meio da missão, da visão, dos objetivos organizacionais, as estratégias para o alcance dos objetivos, dos papéis é, a serem desempenhados e do conjunto de regras que visam assegurar aí a permanência da integridade do ambiente de trabalho. Tá? Então... Para isso, a gente pode utilizar-se de algumas práticas, tá? Por exemplo, reforçar algumas histórias, contar o folclore da empresa, treinar o funcionário para aquele cargo, avaliar o desempenho daquele funcionário, reconhecer um bom desempenho e promover aí uma promoção, entre outras aí, que é algo que ajuda na aceitação e na solidificação da cultura. E para que ocorra o ajuste das pessoas à cultura corporativa, é preciso levar em consideração três fatores. Fatores individuais, fatores intergrupais e fatores organizacionais. Então, nós vamos falar sobre eles. Então, de acordo com o que é a venato, 2010. Fatores individuais, o que seriam, né? as pessoas passam a identificar-se com as características da organização e dos grupos culturais que fazem parte dela. Fatores intergrupais. Passa a existir certo grau de similaridade entre os sistemas de normas grupais, posteriormente passa a existir certo grau de complementariedade e, finalmente, há um completo conhecimento das diferenças específicas de cultura entre os grupos da organização. Já os fatores organizacionais é o grau em que a diversidade cultural é valorizada na organização e o grau em que a cultura organizacional é adequada à estrutura da organização. e isso, a gente forma, por meio desses fatores individuais, intergrupais e organizacionais, modos de solicitação, ou seja, é, seleção de pessoas, integração de pessoas, treinamento, avaliação de desempenho aderência aos valores organizacionais, reforço do folclore, reconhecimento e promoção. Ainda em relação à socialização, a gente pode considerar, pelo menos a literatura considera que as empresas bem-sucedidas, além de terem esses fatores, elas aderem a culturas flexíveis, no sentido de acomodar as diferenças sociais de seus parceiros para, em contrapartida, conseguir a anuência dos mesmos, Tá? E o que a Venato, ele comenta que em algumas organizações como a HP, por exemplo, a 3M, a International Business Machine, a IBM, a General Motors, elas são conhecidas no mundo inteiro por sua cultura. E a cultura dessas empresas, ela é alicerçada basicamente em fixar valores balanceados, compromisso com uma estratégia básica e essencial... Intensa ligação da estratégia com seu sistema cultural. Comunicação massiva em duas mãos. Associação com stakeholders. Né? O que são os stakeholders? As pessoas interessadas né, da organização. Colaboração funcional. Inovação e risco. E aperfeiçoamento contínuo. Posto isso, então, pessoal, fica aí claro... Que quando a organização une-se de requisitos como excelência, flexibilidade, orgulho, reconhecimento, abertura às ideias né, de pessoas independentes dos níveis, né, desde o estagiário até supervisor, espírito de equipe, o que, que isso acaba promovendo? Acaba promovendo aí padrões positivos de comportamento e afasta aí abordagens ultrapassadas que podem acabar gerando conflitos. Dilemas e contradições na cultura organizacional né? A gente percebe e, e vai ao encontro aí Dessa citação que foi exposta pela literatura Que às vezes o problema Não são as pessoas Não é que as pessoas são encrenqueiras e barraqueiras Mas a forma como a cultura daquela empresa Ela é conduzida Leva à geração de conflitos né? Então a gente tem que saber gerenciar isso Bom é, agora a gente vai falar sobre os elementos da cultura organizacional. Bom, a gente pode considerar que as normas e os valores organizacionais, eles são fontes de percepções, pensamentos e sentimentos comuns que compõem a cultura de uma empresa. Mas como esses elementos que fazem parte da cultura dessas corporações são expressados e como eles são passados de uma pessoa para outra, né? Então, o Wagner e o, e o Hollenbeck destacam que certos elementos da cultura ajudam os funcionários a interpretar eventos cotidianos na organização e são os principais meios pelos quais as normas e os valores culturais são comunicados de uma pessoa para outra. E quais seriam esses elementos? Eles citam alguns exemplos, por exemplo, cerimônias, ritos, rituais, histórias, mitos, heróis, símbolos e linguagem, todos esses são meios pelas quais as normas e valores de uma empresa são comunicados de uma pessoa e para outra, tá? Então, vamos falar sobre cada um deles especificamente. O que, que seriam as cerimônias? As cerimônias, pessoal, são os eventos que acontecem em comemoração aos mitos, heróis e símbolos da cultura. Já os ritos são as atividades cerimoniais destinadas a comunicar ideias específicas ou a realizar determinados propósitos, tá? Os rituais, eles já ocorrem quando é... quando ocorre repetidamente um rito. Aí ele acaba virando um ritual, por exemplo, tomar café com as pessoas dentro da organização, né? Isso acaba virando um ritual. Histórias. As histórias geralmente são relatos de acontecimentos do passado, os quais ilustram e transferem políticas e ações organizacionais fortes. Eles até citam o exemplo da história do criador do Durex, né, que inventou sem querer e acabou né, sendo promovido e acabou virando uma peça-chave importante dentro da organização. Os heróis. Os heróis são colaboradores aí que corporificam os valores e o caráter da organização e de sua cultura, né? O Steve Jobs, por exemplo, é considerado um herói, né? Para a Apple, né? Para a empresa Apple. Símbolos. Já os símbolos são formas de repassar mensagens emocionais que não podem ser facilmente ditas em palavras e que tonificam a cultura corporativa, né? Bandeiras, é, bótons, enfim. Linguagem. A linguagem é um reflexo da cultura particular de uma empresa, pois é por intermédio dela que as pessoas compartilham ideias. E a literatura, inclusive, até cita né, que a Microsoft é, é conhecida né, no meio por ser uma empresa que tem uma linguagem única, né, que usa uma linguagem que eles falam que é o tal do né, que é uma linguagem muito técnica e específica né, da área da computação vocês vão perceber que algumas empresas, né, alguns ramos empresariais possuem uma linguagem própria, tá? Isso é reflexo da cultura particular daquela empresa. Bom, o Dublin, ele complementa aí os elementos da cultura, informando que o grau de estabilidade, o senso de propriedade e o espiritualismo corporativo são aspectos que explicitam aí o quão forte enraizada é a cultura de determinada organização diante de tantas peculiaridades. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que a cultura de uma empresa ela pode ser gerenciada? O que, que vocês acham? Pensem bom, o Wagner e o Hollenbeck eles declaram que a resposta para essa pergunta poderia ser não, tá? E eles ponderam algumas razões. Mas é óbvio que a opinião deles não é a única que prevalece, né? Senão a gente não teria por que estar estudando essa disciplina, né, gente? E não teria por que ter a unidade um que trata cultura organizacional, né? Então, sim, a cultura, ela pode ser gerenciada. Mas o Wagner e o Hollenbeck, eles apontam alguns aspectos, tá? Que eles consideram difíceis. Por exemplo, para eles... As culturas elas são tão espontâneas, tão refratárias e ocultas que é muito difícil né, para eles, não pode ser cuidadosamente, meticulosamente aí, diagnosticada ou intencionalmente alteradas. Para os autores também é necessário ter uma considerável experiência e um profundo discernimento pessoal para entender realmente a cultura de uma organização, pois em muitos casos a falta disso pode inviabilizar a sua administração. Pode haver várias subculturas em uma única cultura organizacional, o que complica a tarefa de gerenciar a cultura a ponto de torná-la impossível. E a última argumentação que eles apresentam é as culturas elas proporcionam aí uma continuidade e estabilidade aos membros da organização. Portanto, é provável que eles existam até a esforços modestos de gestão ou mudança cultural por temerem a descontinuidade e a instabilidade, tá? Mas a opinião deles não é a que prevalece, né, gente? Existem duas abordagens aí que são possíveis aí para a gestão da cultura organizacional. Elas são a administração simbólica, na qual os executivos fazem deliberadamente ações específicas que simbolizam e fortalecem uma cultura desejável, e o desenvolvimento organizacional, que tem como proposta é a mudança planejada. Então, ambas as abordagens contribuem para a dinâmica organizacional, pois, na medida em que as pessoas mudam, alteram-se também as suas condutas. E isso nos leva ao entendimento de que o comportamento é a expressão da cultura consolidada por ele. Então, a gente pode considerar que a cultura organizacional ela está diretamente relacionada as transformações das percepções das ações de uma empresa. E é um conceito importante aí entre comunicação e competência e uma vez que mostra aí de qual modelo de organização está se tratando. Certo? Bom, para finalizar, estamos chegando aí nas considerações finais. Então, o que a gente pode concluir, tá? Vamos resumir aí, de forma geral, aí, a gente pode concluir a respeito da cultura organizacional. Alguns aspectos, como por exemplo, a gente pode considerar ela como um sistema de valores compartilhados que define o comportamento das pessoas na organização e ela possui aí quatro funções básicas. Dá aos membros uma identidade organizacional, facilita o compromisso coletivo, promove a estabilidade organizacional e molda o comportamento dos seus membros ao ajudá-los a dar sentido aos seus ambientes. Ela é analisada sobre três níveis, tá? É, ela relaciona-se no nível 1 um com a cultura observável, ou seja, a forma como as coisas são feitas na empresa. No nível 2, mostra que os valores compartilhados podem desempenhar um papel importante na ligação entre as pessoas, podendo ser também um poderoso mecanismo de motivação para os membros dessa cultura. E no terceiro nível, aponta suposições comuns, isto é, as verdades implícitas que o conjunto dos membros da, da corporação compartilha em decorrência da experiência conjunto. É, bom, a cultura organizacional, ela contribui para a dinâmica organizacional também é, a partir de outros três níveis, no nível 1, um, os artefatos, no nível 2, os valores, e no nível 3, os pressupostos básicos fundamentais, que eu já comentei com vocês anteriormente, e é, ela caracteriza-se aí por seis atributos. Regularidade nos comportamentos observados, normas, valores dominantes, filosofia, regras e clima organizacional. E a gente pode considerar também que a cultura ela é ajustada quando há o alinhamento entre os fatores individuais, intergrupais e corporativos. A gente viu também que ela possui alguns elementos que ajudam os funcionários a interpretar eventos cotidianos na empresa e que são comunicados de uma pessoa é, para outra, tais como cerimônias, ritos, rituais, histórias, mitos, heróis, símbolos e linguagens. E ela pode ser administrada aí por meio de duas abordagens, a administração simbólica e o desenvolvimento organizacional. Para finalizar, pessoal, as referências, deixo disponível para vocês quatro referências. Uma delas é o livro... Né? o livro é, BASE, que é Dinâmica Organizacional, elaborado pela professora Jordana Maria Ramos Cardoso. O um livro do que é AVENATO, Comportamento Organizacional, A Dinâmica de Sucesso das Organizações. Esse livro, pessoal, especialmente, esse, entre outros livros, vocês podem baixar no aplicativo Minha Biblioteca. tá Não sei se vocês têm instalado esse aplicativo, mas dá para instalar o aplicativo no celular, no computador, no tablet, enfim. É, a Udesc paga por esse aplicativo, por esse serviço, que se chama Minha Biblioteca. Ou vocês também podem acessar pela internet, pelo navegador, com o login, o ID da Udesc, o login e senha da Udesc. Aqui tem um catálogo com vários livros, tá? Livros e-books, é... livros eletrônicos que vocês podem baixar. A gente não pode imprimir, mas a gente pode ler online, tá? Tem um livro na íntegra, livros de todas as áreas de conhecimento que vocês podem imaginar, e é, vocês podem clicar no livro, né, que vocês buscam, buscar em catálogo, procura na, na lupazinha, e em meus livros, aí ficam os livros que vocês baixaram e ler, tá? Então, aí clica em continuar lendo, e vocês vão perceber aqui esse é o livro do Chiavenato, tá? Hidalberto Chiavenato. Se vocês quiserem é, se aprofundar melhor no tema, recomendo a leitura do capítulo 5, Cultura Organizacional, do Hidalberto Chiavenato. E se vocês quiserem também entender um pouco melhor sobre o assunto, sugiro ler o livro Gestão da Cultura Corporativa de Silvio Luiz Johan, o capítulo 1, um, A Cultura Corporativa e o Autodesempenho, tá? Além disso. Pessoal, se vocês quiserem ler e saber um pouco mais sobre o caso da Disney, o um, um site do Cato, né, Carreira, Sucesso, Colunistas e Mercado, eles falam sobre um evento de RH que apresenta o caso da Disney, então é só clicar aqui no linkzinho, tá, se tiver com a apresentação ativa, para ler aí, é um postzinho bem curtinho é, no site falando sobre o case da Disney, tá, e é isso, pessoal. só vou abrir aqui o link para vocês verem. O link vai estar disponível depois ali para vocês. Na, no último slide de referências, tá? Então, aqui vocês conseguem ver, ó, o caso de sucesso, o case da Disney, tá? Vocês conseguem ler ele na íntegra. É bem curtinho, mas é muito interessante, tá? Os sete segredos da Disney, ó. Transmitir claramente a história, missão e valores, estimular os funcionários a liderar situações, nunca terceirizar um problema, dar importância para todos igualmente, ter excessiva preocupação com detalhes, tornar-se exemplo de excelência e ser comentado por isso e celebrar cada conquista. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, ler, leiam depois esse casezinho aí, o evento de RH que apresenta o case da Disney. Beleza, pessoal? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, podem... Enviar uma mensagem pelo chat do mudo, tá? Um abraço a todos, se cuidem, tá? Uma boa noite e até a nossa conferência aí ao vivo. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau, boa noite e até mais.